é tão bom quando nós temos mentores, eles já trilharam o caminho que nós, a jornada que nós estamos trilhando, então a gente acaba encurtando caminhos. E foi isso que aconteceu comigo. Foi extraordinário o um momento de troca genuína, onde Cláudio ele compartilhou todos os erros e acertos do negócio dele, que fez ele alcançar um patamar de milhões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 Me deu a oportunidade de ter acesso a um conhecimento, a conteúdos que já foram formatados e testados e que eu pude incorporar no meu processo de formação de líderes, no meu processo de mentoria, acelerando e adicionando valor à proposta que eu já tenho para os meus clientes. E a gente tem acesso a muitos materiais que facilitam muito o entendimento e a forma como, como vamos agir alavancando as nossas vendas. Então, inicialmente, eu já consegui fortalecer o entendimento com relação à minha persona, as dores da persona e quais as, as melhores estratégias eu poderia utilizar para que eu tivesse um ganho com relação a isso dentro é, da mentoria, seja ela de forma individual ou em grupo. Também tenho acesso a toda a plataforma, com vários bônus, as aulas gravadas contribuem muito para que a gente consiga reforçar esse conteúdo e colocar a mão na massa na prática do dia a dia ali, vendo é, realmente o que, que precisa ser feito. E aí, tendo a aula gravada, a gente consegue é, voltar um pouquinho e entender né e qualquer dúvida que, que a gente venha a ter no decorrer desse período entre uma semana e outra uh, da sessão de mentoria. Sem a Global, não teria escrito um livro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 trazendo muitas reflexões, trazendo as suas experiências, a forma como vem atuando e o quanto isso gerou de ganho dentro da Global e como que podemos aplicar no nosso negócio. Independente do tamanho, independente se você está começando, ou seja, você tem um, um passo à frente, já tem produto, é, é uma forma de você revisitar isso e ver como que pode melhorar essa estratégia. Então, eu vejo que com a mentoria eu estou tendo vários ganhos. A mentoria High Ticket trouxe aí muitas é, ferramentas, muitas, é, sabe, é, indicações de, de, de, de software, do que utilizar, é, desde de a elaboração do meu propósito, funil de vendas, toda a estruturação real do meu, do meu serviço, né? trouxe assim, vários pulos do gato.